E aí pessoal, beleza? Fernando brasileiro Infelizmente a versão Mega Emerald que eu tava jogando corrompeu depois quando eu cheguei perto daquele ginásio de, de fogo então eu tive que buscar uma alternativa aquela série foi cancelada, vai ser arquivada vamos começar novamente o Moemon do Ruby. versão Pokémon Rubi, vai ser em inglês, né? Paciência vamos selecionar aqui nosso amigo o nome dele vamos botar o nosso nome padrão né tem alguma coisa se movendo sozinho aqui vamos botar o nosso nome vai ser o retro sempre o nosso personagemzinho padrão né nos jogos do retro games agora eu vou tem que fazer umas gameplays um pouquinho mais curtas né de pouquinho em pouquinho em compensação o, o rubi ele flui muito melhor que o emerald o emerald ele é mais trancadinho no quesito de conversas e tudo mais, que ele é um pouquinho mais devagar vamos botar aqui no fast, a questão do texto a aceleração de emulador no rubi funciona melhor vamos pro nosso quarto aqui, ó. sempre digo, nos na terceira geração sempre vão aqui e retira uma poçãozinha Para início de jornada é sempre bom ganhar um brinde né? e a primeira coisa é arrumar o relógio vamos botar aqui uma hora aleatória fechou a gente vai lá dentro, ó. nossa mãe vai mostrar uma notícia na TV Que é o nosso pai, que é líder do quarto ginásio É o ginásio de pokémons do tipo normal A gente invade a casa da vizinha para conhecer para trovar com ela um pouquinho, vai ser é nossa rival, amei Saímos Saímos e vamos aqui, ó, em direção à rua Mas algo está acontecendo oh, O professor Bert sendo tá atacado uma putina Daí nós vamos escolher nosso pokémon Temos aqui o Trico, que é a menininha de planta Torchic, que é a futura Blaziken, e a Moodship, que é a nossa nosso Moodkeep. Vamos continuar, né? vamos preservar da, da gameplay anterior, da série anterior, o nosso inicial, vai ser um, um Swampert final, mas agora a gente vai conseguir pegar apenas pokémons da região, não vai ser um jogo tão alterado, e vai ser Uh, o escalonamento de nível não vai ser tão despadronizado que nem foi na outra gameplay. Final foi até uma vantagem ter, vou dizer assim, ter dado aquele um bug, o jogo ficava voltando. Eu cheguei no ginásio o jogo ficava voltando. Então aquela room específica eu não consegui recuperar. Eu fui procurei na internet, mas caía sempre na mesma. Então já que não não adiantava Bom, vamos começar de novo com uma outra ROM, mas desde que seja no, no estilo, né, na, na dinâmica dos Moemons Que é o que a gente estava tentando, a gente já zerou esse jogo no normal em live Acho que foram umas 3 lives eu consegui zerar E a terceira geração é uma geração muito boa assim para formar time O jogo em si, às vezes, não oferece bons pokémons, mas tem opções legais Por exemplo, elétrico a gente não tem muita variedade ou a gente vai nos Magnemites ou Voltorbis ou Manetrick e é o cachorrinho aquele, Ó, aqui entre os Darks normais, os cachorrinhos, o Putiena ele é bom até certo ponto do jogo, depois ele acaba sendo defasado o Zig ele é um bom pokémon de TM, HM, porque ele aprende todos, né? aprende o Surf, o Rock Smash, o Strange, o Cut, você não aprende o Flash. Ele é bom para início de jornada. Mood Slap. Beleza, já levamos aqui o Mood nível 8. Aqui ó, a upagem ela é mais rápida, né? a gente consegue upar de uma maneira mais eficiente. Vamos lá, o Professor Bird está chamando vai entregar as Pokédex Se não me falha a memória Não lembro se vai entregar Pokébola também Pokédex E Pokébolas, agora sim ó. Beleza, agora vamos começar a nossa jornada Aqui ó, vem Running Shoes Acelera o jogo e ainda corre ó, O Zig -um, esse aqui A forma evoluída é o Lindone O Lindone aprende mais se eu não me engano o Strange, o Zig Zagou, ainda não, o Strange é o HM é de empurrar pedras, ele é muito útil, não é tão ruim, se porque pokémon não tem ataque físico bom, ele quebra o galho, aí nosso primeiro treinador sem ser nossa rival, Zig Zagou, nível 5, aí beleza, o Mudkip já está nível 9, vamos dar um, um recover básico aqui, Lembrando que essa terceira geração aqui, ela tem algumas peculiaridades, né? E é bem interessante. O Cidolt. Agora eu vou começar a comparar o que eu vi na, na, no Mega Moemon também, né? Com as versões desse Rubik é o básico. Ó, já dá pra ver que algum, algumas coisinhas aqui nesse, aqui, nesse Rubik aparentam ser mais básico. Outra é uma versão que já tem até Mega, né? Apesar de eu não ter achado nenhum Mega. Essa aqui é uma versão mais antiga. Em compensação, não buga. Então, o que, que nós vamos dizer nesse é antigo e não buga, é melhor. Ponto, aprendi o Waterland, agora já era. Caiu a casa desses locos aí. Aí, ó. Forte. Aí, agora vocês estão ralados na minha. Deixa eu só trocar o teco e botar para o lado. É um movimento a menos para eu gastar para trocar de ataque. Oran Berries. Essas berries de início de jogo eu até vou catar algumas, dá para o equipe A gente às vezes toma uns crítico do nada, né? Não dá para entender. Vamos lá. Onde é que ele saiu? State Perks, né? Beleza. Agora vamos na bag Oran Berry. Vamos guivar. Vamos dar para o Mood vai recuperar 10 de HP dele quando ele tiver mal das pernas não tem mais nada, beleza, vamos direção, oh halt. será que pego, será que não pego, vou dar um vou dar um Slap, se sobreviver eu pego oh aguenta mais um, aí rapaz, aguentou vou pegar só por, porque eu achei legal o aí Aí beleza, tá Houtzado, nossa Houtz Arquivado. Essa mina aqui luta, beleza, mina, vamos lá. Zigzagão nível 4, já se foi Disco escovador. equipe Keep nível 11, Zigzagão nível 4, Gold Keep e <risos> já se foi também. Muito bem, mais uma poção. E por isso que eu digo que esse início de jogo ele flui melhor. Até a, a, o escalonamento de níveis e XP que a gente pega dos Pokémon é mais, mais justo, vamos dizer assim, a gente enfrenta Pokémons fortes e fracos o nível não não muito esse aqui é o nosso papai ó ele é o líder do quarto ginásio sim a gente começa já do lado do quarto ginásio que é de pokémon tipo normal ele manda esse tiozinho aqui o ollie é o ollie né se não me engano o will ollie sei lá ali o ollie ele vai estar tá nos ensinando a capturar né? todo o jogo de, de pokémon tem esse tutor, mini tutorialzinho nunca se sabe quando que é a sua primeira vez no mundo pokémon aqui depois de ganhar o quarto ginásio, ó, a gente vai pegar o surf, daí o jogo muda daí o jogo vira gigante, a gente tem muitas possibilidades com o surf a compensação do ginásio de lutador ele é tinhoso, o ideal é ter um pokémon com menos um ataque lutador bom Porque ele, ele tem um slaking muito roubado, o slaking ele tem um um, uma peculiaridade né, que ele, ele ataca e descansa, ataca e descansa, né? independente do coisa só que ele é muito forte né, então dependendo do ataque dele vale a pena segurar ele as rodadas beleza, tylon tá, já se foi, tem mais algum aqui, não, aí beleza, vamos dar aquela recuperadinha Vou partir a floresta, indo em direção ao primeiro ginásio. Que é o ginásio de Pokémon, tipo pedra. Essa é uma vantagem de se começar com o Mode Keep. O ginásio a gente patrola ele com o Mode keep. Outra vantagem também foi um dos erros da outra versão que eu, que eu tava jogando. Não, erro meu, não, erro da versão. Foi a questão de equipe. <coughs> Perdão. Que a equipe nesse início de jogo tem que ser o teu inicial. Só os outros só... Ah, achei legal captura e guardo. Não usa. A tua equipe tu tem que upar o teu inicial o máximo possível. Ainda mais se ele tem vantagem no ginásio, ele vai ficar mais roubado ainda. O segundo ginásio já é de lutador. Aí já complica um pouco a situação. Se a gente tiver um nível bom, a gente passa por ele. Vamos ganhando aqui itens. XP e dinheirinho, ganhamos um itemzinho, a gente vai enfrentar agora, você acha que é o time Magma? Beleza, vamos... ele tem só um Putiena básico, então é tranquilo, equipe é nível 14, está quase chegando já na evolução antes mesmo do ginásio Isso é muito bom, é muito interessante para a gente, quanto mais forte, mais rápido as vitórias, mais fácil fica Esse Ninkada ele é legal porque ele aprende o Flash e o, des e o design dele é né, de ninjinha ficou legal, o cabelinho branco, combina Com a, a temática do, do Nincada, que é o ninjo. E se não me engano o Nincada ele vira o... Ninjask, que é uma, é uma abelha ninja, que é muito legal também. Se eu não me engano, ela aprende o flash. Mas agora tem o Hout, né, então eu não preciso.. Eu só vou ter que capturar o um zigzagun pra mim em breve. Pra ensinar os TMs. Aí, na volta. Ou lá em cima. Opa, esse aqui ele é planta e água, né? Então tem que cuidar. Aí, ele aprende. O Bid é só, só por aprender mesmo, eu nem curto. O Zig eu, eu vou ter que pegar na matinha mais à frente, que eu já peguei ele em nível 7, pois eu vou pegar o nível 4 agora Vamos lá, vamos dar um... Ó, oh, o Hauts não tem nada, ele só tem o Agora vamos lá, levar esse dot Aí, fechou. Se Dot foi o Hauts, oh, a o Hauts até pegou nível, nível 5. Ele só não aprendeu nenhum ataque ainda. Né? Hauts não faz nada. Como é que eu aprender ataque? Oh, usei o um Watergill no Mod nem precisava. Será é que o Hauts pega mais um nível? Oh, esse, aí é um, esse aí que é um erro. Não pode ficar trocando. Tem que deixar o iniciar pegar nível. Boa. Aí, vamos pegar lá. Itenzinhos Itenzinhos Chegamos na cidade Se eu não me engano É nessa casa que eu acho o Cut Aí, ó, Do lado do centro do Pokémon Melhor forma de se localizar Achamos o Cut Agora vamos fazer o seguinte Vamos começar a treta No ginásio de Pokémon de pedra Primeira coisa é enfrentar os estudantes ali, os ajudantes da Líder para a gente poder pegar mais XP Opa, o equipe já está evoluindo no nível 16 para a nossa Marsh TOMP Mudshot Shot, mood Shot é bom Tirar esse beat, deixar os ataques de terra para trás, olha aí, Com a evolução a gente já tem uma chance ainda melhor de levar esse ginásio Beleza, vamos meter um Water gun qualquer ataque nosso aqui tá com vantagem, nose pés, oh, nose pés o nariz né? ficou na, na parte da roupinha, ficou interessante essa, esse layout, gostei, e já foi o disco voador, watchtop nível 17, já levamos o primeiro ginásio, pegamos o HM Rock Tomb, vamos sair daqui, vai dar uma tretinha, porque tem um senhorzinho que tá precisando da nossa ajuda lá em cima. pegar alguns itens aqui primeiro Aqui não tem ninguém para enfrentar né Acho que é só itemzinho, escondido Beleza, Super Potion Muito importante Vamos ir na nossa bag vou dar mais Eu vou dar uma Oran Berry o nossa... A nossa Mashtomp Já estamos com a Mashtomp Muito rápido Esse carinha tá pedindo a nossa ajuda Um senhorzinho que tem um barco e foi sequestrado Nincada, Mincada vai tomar um Water Gun e é super efetivo Então a gente teria que ajudar ele Pra salvar ele E ele vai, com no gratidão, nos ajudar a atravessar algumas cidades Mas, contudo, entretanto, por aí Você vai ficar com o um próximo vídeo Os vídeos agora do, do Moemon Ruby A princípio serão mais curtos Em compensação ele flui melhor O Pokémon Mega, aquele Mega Moemon Emerald Ele tava muito trancado da questão de níveis e tudo mais e na verdade esse bug até me ajudou eu ia eu tava eu tava gravando jogando ele offline para ganhar um pouquinho de experiência nos XP estava demorando muito até que trancou em uma parte que eu não consegui sair então fica aqui pessoal o meu agradecimento por vocês acompanharem a nossa nova o recomeço da série agora no Moemon Ruby do Game Boy Advance certo deixa o likezinho se inscreve no canal muito importante Deem aquela força, vamos cooperar aqui com o amigo, uh, passem nos canais parceiros, tem os links na descrição de todas as nossas redes sociais, dos canais, do Facebook, do TikTok, do Instagram, do Twitter, dos nossos parceiros, tem uma lista imensa que só aumenta e só vai aumentar, eu quero que a gurizada suba junto comigo e eu suba junto com eles, Ora, box! certo? Já falei demais pessoal, até a próxima.